I am. Fala galera, são aqui com vocês e bem-vindos de volta no Free Fire E queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando os vídeos Deixando like, deixando dicas e comentários Muito, muito obrigado E vocês foram vários a pedirem a trazer mais piratas para jogar E hoje consegui convencer o Troyes a jogar com Dois vídeos, no mesmo vídeo, então são duas partes Primeira eu deixei morrendo Mas mesmo assim foi muito engraçada a partida Essa é a segunda foi, Então deixa seu like, ativa o canal E nós, seja feliz Aí vai ser treta, hein Já pulei Já pra chegar lá Mas só tem essa cidade boa? Não tem outra não? Tem, depois a gente muda, mas pela direção do avião Agora vai ser treta aqui depois a gente vai pra outra. Tu quer treta ou tu quer normal? Depende. Ixi! Muita gente? É. Três quadros, no mínimo. Tô vendo duas duplinhas fora de gente. Não, cair na Rambo não dá, né, cara? Porra, Rambo, cara, sacanagem. Bei um, tô com dois aqui na casa. Matei um. O amigo dele tá fugindo, mas tá miado. Caraca, como que tá esse cara não morreu? Não, não, Fazendo saiu, saiu. Tá na escada, tá na escada. Miadaço, cara. Matei. Tem mais um, hein, por aí. Cuidado, a mina. Ainda é a sua? <risos> não. Não tomei dano nenhum, velho. É porque passou. Quando explodiu, tu, tu já vazou. Acho que eu não gosto estar muito é foda. Mas aí, ar-condicionado não rola aí não? não posso Tem o cara na frente, ele. ó, ó, ó, o cara na frente Posso descer? Pode Batei os dois ai, ai. <risos> Caralho, velho, nenhuma tacada só Que coisa ridícula, velho Porque no, no PUBG, se tu bater de carro, ele não morre, não? Lantei. Chegando do do cima, do cara chegando aqui, cara chegando aqui, cara chegando aqui. O que que, isso, que é isso? O que que é isso? Carai, borracha. O que você tirou em mim, velho? Eu? Não, o cara. O cara aqui, ó. Não, não. Incrível, você tá do lado do cara, ele resolveu atirar em mim. Esse é o tal do mula. Ele não me viu. Alguém chegando de carro. Tô vendo. Teco, teco. Tem mais gente chegando. Lá no fundo da cara. Não, não vai, não, vai não. Vamos junto. Tô te esperando aqui, cara. Tô girando aqui. Tomou red. Outro tomou red. Outro tá me cara. Morreu. Tem mais gente pro 150, atrás. Morreu os dois aqui? Sim. Tem mais ah. gente. Sai, sai, sai, sai, ah. muito cheiro, ah. Pesou me hilar. Ia pegar o silenciador, cara. Ele trocou minha arma, por quê, cara? Ah, são mal. dois, são dois? Tá muito mal, Sam, esse daí Dois tirinhos e cai Vem lá, vem lá Eu derrubei o amigo dele lá Dá tempo pra oh. gente Ir lá e... Rila, rila, rila 30 segundos pro gás Eu acertei eles com uma granada, hein Meu bem? Eles vão me rilar? amigo dele vai rilar? Vai não! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Preciso de mais bala de AR O cara tava de lança, não sei como que não acertou a gente, velho Vambora, Cross, Tem agora só corre. Fala, Jair aí. Hein? Tenho, tenho, eu não posso dropar. Faltam quatro, Cross. O cara aqui na minha frente, eu Cross. Tenho. Aqui Se na minha velho. frente. Eu vou aumentar no safe primeiro. primeiro. Soltou muito bem do gás. Matei? Só vai. Nossa, eu vou morrer. Não vai dar, não, tá muito forte e tá muito rápido o gás. Não, não, só vai, só vai, só vai. Chega lá, chega lá. Chega o máximo possível, cara. Eu vou cair. Vou cair muito antes, velho. Vai dar não. Ah, não, não, não. não! E morreu. Não cara. Arrabo não, cara. Tem mira bizarra, velho. Ei, Meu tá Deus mal. do céu. Vou... Tomou é. só uma, cara. Caralho, o maluco é brabo. É, só uma, velho. Não quero crossbow, cara. A gente falou que eu queria crossbow. Nada? Vai atrás. Vamos lá? Matei, preciso rilar lá muito mal Preciso rir lá, preciso rir lá, preciso rilar. Vou ter que trocar pra cá, pra cá velho Tô de saco cheio dessa Rambo embala de SMG aí, olha lá, de novo, só Eu que vi muito meados, o cara da direita, cuidado, hein Tem um amigo dele lá Tem um cara aqui na direita, cara Vou tentar saber onde que ele tá Tem um da esquerda também, tá lá Tá lá ainda? É, o da esquerda tá lá Pra que Tá onde, Crash? Tomou muito tiro Lá atrás, ó Do ah, vamos atrás esses putos. Atira, depois sai correndo. Os guys, os vão ter que vir. Vem pra cá, vem pra cá. Vou abrir mais pra esquerda. Eles estão à esquerda, eles estão à esquerda, Cross. Tô correndo aí. Bora atrás deles, hein? Tá muito mal. Deu bem Vamos Cadê o amigo dele? Tá lá atirando do sniper, cadê ele? Pô, tô atirando os caras de, de SMG de longe, mano Tô tirando uma pouquinho Próxima vez eu pego a R mesmo, tá lá na... Vou trocar, vou pegar uma R boa Essa aqui é tá tão lixo Para! Nossa, Ela foi correndo, igual louca, velho Vou lá outra, tem Ai, ai Tem outro cara lá, tem outro cara lá Nossa, você matou o outro Tem dois, tem dois Vou pegar negativo aqui Caralho, caralho, caralho. Calma aí, cara. Tomou muito. Eles deles tomou muito, tomou muito. Que isso, cara? Meu Deus, cara. Que dano dei nele, velho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cara, preciso pegar outra arma O cara já cara. tinha morrido velho. O gás, hein merda. O gás, o gás Não consigo lutear, velho, direito Não sei se esse gás é forte ou não, cara Aqui a gente tá longe A gente tá A minha boneca corre pra caramba, então tu Pegou, tem bastante kit aí? Vou precisar Eu vou te dar um depois eu não, não consegui muito. lutear, velho. Eu sou muito lento pra lutear aqui, não consigo. Tá no negócio automático? Tá. Mas, mesmo assim, é. ele pega um monte de coisa que eu não quero. Não, não, Nossa, não. mano, eu queria parar pra pegar esse cogumelo aqui, mano, do grandão, Sam. Vou pegar, foda-se. Peguei, peguei. Dá tempo. Eu já tô fora! cara com nossa vi, frente. Eu vi, eu vi, eu vi. Calma, calma, calma, calma. Nem treta, nem treta, Croyce. Não oh, deu, tá. derrubei um. o outro tá ali na frente. Boa, Croyce. Boa, Croyce. Agora a gente vai lutando de boa. Não aguento. E o kit médico? Pô, tô com 92 de ping, mano. Sai, sai, sai, sai. Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Coré, tá, tem kit? Não, preciso. Aqui ó. Eu já preciso de um só. Tô com mochilinha 1 ainda, velho. Acredito. Vamos dropar um, hein? Eu dropei tudo que eu tinha. Tu quer 4x? Peguei uma pra você, cara. Eu, eu peguei uma R uma. boa, aqueles caras tinham. Aqui 4x no chão, Cross. Lá em cima, na frente, Cross, na frente. Morro. Beleza. Boa. Deu bem um. Ai, ai, tomando Quase morri. Tô de morrer. me relaxa. Boiah. Boa! Maluco! Que duo é esse cara? Que duo é esse cara?